Master Digital 360 é um percurso completo que é constituído por seis 6 módulos que aborda várias áreas. Se tivéssemos arrumado a casa primeiro, vamos fazer SEO, depois vamos fazer anúncios e mais rentabilidade. O primeiro módulo é o Marketing Digital 360, que é a base, a estratégia. Depois temos Websites e Landing Pages, Redes Sociais 360, Vídeo para redes sociais, Otimização para Motores de Pesquisa e Google Ads. Foi um curso muito intensivo, mas valeu muito a pena. Levo muita bagagem, muitas ferramentas novas para aplicar e vou começar já para a semana a aplicar as ferramentas que, que aprendi. Existe a possibilidade de fazer ou o curso completo ou então escolher os módulos mais interessantes. A formação tem certificação e existe também a possibilidade de poderem acompanhar no formato online ou então disponível em várias cidades.